Eu acho que a pergunta inicial que eu posso fazer pra vocês é E se todos os dias que eu postasse um vídeo aqui no YouTube, gente, literalmente em todos os vídeos Eu contasse uma mentira Talvez alguns vídeos fossem só uma desinformação, ou talvez uma notícia que não é verdade, sabe? Mas a pergunta é Mesmo sabendo que eu tô sempre mentindo pra vocês ou trazendo desinformações Talvez a gente pode falar sendo mau caráter Qual seria a vontade de vocês me acompanharem após saberem disso? Eu vou ser bem sincero, eu realmente não gostaria de acompanhar alguém assim, cara E é por isso que esse vídeo aqui é sobre a Choquei. Okay. Como essa página aí De 4 milhões de seguidores Só no Twitter Mente absurdamente Todos os dias Pra conseguir engajamento Ou sabe-se lá o que Eu acho que eu preciso falar Que primeiramente Cara, eu sigo a Choquei Eu acompanho ele, sabe? Porque eu acho que mesmo Eles fazendo muito desserviço E também manipularem Um pouco a realidade Assim, pra se manterem relevantes Querendo ou não Eles são bem rápidos Eu fico por dentro das notícias Por assim dizer, gente Pelo Twitter e pela internet E consequentemente Também pela Choquei O que pode ser um pouquinho Assustador a gente querer Saber das coisas Seguindo uma página no Twitter Porque, por exemplo em algum momento pode acontecer isso aqui E as pessoas acreditarem fielmente Urgente! Uma cidade maior do que a Grande São Paulo está soterrada na Amazônia Imagina só, mano, uma cidade maior que São Paulo Nunca tinha sido descoberta, né? Mas tá Antiga civilização Ratanaba já vai ser E está sendo descoberta por cientistas E historiadores. Se vocês não sabem, pessoal O presidente de Ratanaba, na verdade, é o Linguine O verdadeiro interesse por dezenas De homens poderosos na Amazônia é muito Mais complexo. Além de compartilhar Uma mentira, ainda criou uma teoria da conspiração Ali no final. Só pra ficar, assim, bem bem do estilo Choquei. Depois eles ainda postaram supostamente assim, voos de rastreamento dessa cidade aí, com duas fotos. E botaram que são as quadras de Ratanaba. O melhor é o final, olha só. Isso é nosso, é do Brasil. Legal que se realmente existisse Ratanaba, a Choquei já queria pegar tudo pra ela, tá ligado? Não, pessoal, é nosso, é do Brasil. E é claro, isso aí parece uma mentira óbvia pra qualquer pessoa, né? É só uma teoria da conspiração. Mas foi publicada por uma página que as pessoas acompanham para receber notícias. E que supostamente tem credibilidade. Imagina do nada o Jornal Nacional, cara falando sobre na e depois vindo no outro dia desmentir. Foi mal, pessoal, a gente caiu numa fake news, sei lá o que. Pelo amor de Deus, né? Mas isso aí é realmente só o começo. E essas mentiras, as informações, seja lá, cara, variam de tamanho. Olha só, tem uma página aqui no Twitter chamada Todo dia uma fake da Chokei. E nessa página, como o título diz, todos os dias, cara, todos os dias eles botam alguma mentira, alguma desinformação, qualquer coisa assim que a Chokei fez. E eles já estão no dia 106 de postagem, cara, e com 200 mil seguidores. E, mano, 106 dias, sim, eles conseguiram postar durante todo esse tempo, porque a Choquei simplesmente mente horrores Imagina uma página chamada todo dia uma mentira Que tal youtuber falou, que, sei lá mano Digo Goulart e eu, se esse youtuber falou mentiras Por 116 dias mano, eu iria achar Que sei lá, cara, ele é psicopata, sabe Como é que esse cara mente tanto assim Mas enfim, bora ver aqui então um monte de mentiras Que a Choquei tem pra mostrar pra gente, porque é assim Que ele se mantém relevante na internet Mas antes, rapidinho, eu fala aí, vocês querem ganhar um dinheirinho Sem fazer nada, só usando a internet Parece estranho né, mas eu tô falando pessoal da Rone Game A patrocinadora aqui do canal pessoal E é tudo muito simples, tu faz download da Rone Game Usar a internet com o aplicativo aberto. Tu já começa a ganhar, assim, alguns centavinhos. E quanto mais tu usar a internet, melhor, porque mais tu ganha. E com 20 dólares, tu já pode pegar o dinheiro pra ti. Mas, toque, demora pra chegar nesses 20 dólares? Eu vou ser sincero, gente. Provavelmente em uma, duas semanas, tu não vai conseguir, sabe? Não é algo que realmente vai te deixar rico assim, cara, pagar uma conta de luz, por exemplo. Mas quem sabe tu não paga, por exemplo, uma Netflix, mano. Me fala, tu prefere instalar o ninguém e ganhar mais de 100 reais, cara, só fazendo o que tu já faz. Que é mexer na internet, né? Ou tu prefere ganhar nada. Por isso que eu falo que não tem por que tu não instalar. Tu só vai ganhar Cara, então vambora. O melhor mesmo é que usando meu código Utopia, o link na descrição. Já começa com 5 dólares. Cara, então fica muito mais perto mesmo de fazer o saque. Mais informações e etc. na descrição, tá bom? Vamos continuar o vídeo. Algumas das mentiras, sabe, são bem pequenas e eu sei que elas são feitas assim pra viralizar. Por exemplo, olha só, jovem freire e padre deixam seus ofícios após 7 anos para viverem um em amor juntos. Olha a quantia de like, cara, de retweet também da visualização. Porque realmente é uma história interessante, sabe? Pô, mano, não poderia virar um filme. Entretanto, não foi bem assim. Acho que okay, mudou um pouquinho a história pra ficar mais com vida ativa, e isso a gente vai ver bastante, eles botam um contexto assim da história, eles mudam até mesmo a história pra ficar do jeito que eles querem, na verdade o cara não era oficialmente padre, ainda nem sequer a mulher também não era freira, e eles só começaram a flertar depois de saírem dos ofícios, ou seja acho que só romantizou uma história que até que é meio que bem normalzinha, sabe mas eles fazem de tudo pelo engajamento teve alguns tiktokers, ou sei lá, influenciadores que eles se vestiram de policiais e postaram um vídeo meio que parando assim, carros na rua, sabe, atacando o que é claro, isso é ilegal, cara tu não pode fingir que tu é policial, e daí a a foi lá e fez essa publicação aqui Falando que os hoje tinham sido presos depois de postar O vídeo no TikTok, e botaram até mesmo uma foto Assim, de um enquadro, ou dele sendo preso, sabe Só que daí foram lá no TikTok, mano Falar com o cara, e adivinha, não, ninguém Foi preso, é aquela coisa, sim, eles poderiam Ter sido presos, tem razão de levar Uma multa ou qualquer coisa parecida, mas A Shokei simplesmente inventou da cabeça Dela, que eles foram presos, sabe, só pra Ganhar engajamento, e ainda botaram essa foto Aí cara, era pra chamar a atenção, que alguém pode falar Tipo, ah, mas é só meramente ilustrativa Sim, meramente ilustrativa, pra Shokei a visibilidade. Algumas publicações, como essas aí, sabe, são feitas assim pra atrair likes. E outras eu não sei, eu realmente não entendo o motivo de por que, que eles não procuram os fatos. Ah. Filmes: A Baleia, Drama Estrelado por Nananã, engordou mais de 100 quilos para o papel. Mentira, mano. O cara usou próteses pra parecer mais gordo. Tipo, pra que mentir sobre isso? Por quê? Olha que loucura isso aqui, mano. E jogador do Chelsea, Christian Atsu, é resgatado vivo de escombros após terremoto na Turquia. E, gente, infelizmente, essa notícia aí é falsa. O jogador não tinha sido encontrado naquele momento sabe, depois, infelizmente, cara, ele foi encontrado sem vida, e se a gente for pensar assim, tá bom, é claro que um parente desse jogador né, pessoal, ele era do Chelsea e tal, não iria seguir a Choquei, mas imagina dar esperança pros fãs, ou até pros familiares, se fosse o caso, e depois a notícia que aparece é outra, que infelizmente o cara não resistiu vocês entendem o quão grave a Choquei? Twitter, Elon Musk pretende cobrar para que usuários tenham acesso a vídeos na rede social, Choquei, querida onde tu viu isso, cara, será que o próprio Elon Musk te contou? Essa publicação aí foi feita no mês 11 do ano passado, Mano, por que, que eu ainda agora em março Tô vendo ainda vídeos de graça? Esse outro aqui Olha só, na verdade é mais um ratanabá na vida Pegou uma ficção assim e tornou realidade E agora eu vou mostrar pra vocês como é realmente muito fácil Distorcer a realidade, gente, e tornar ela Favorável assim pro teu engajamento Uma coisa muito simples de Big Brother, olha só A Aline chorou dizendo que tem a sensação né, Que o grupo dela não está sendo bem visto aqui fora Beleza? Daí tu olha o vídeo onde a Aline Falou isso, e ela não tava chorando Cara, ela chorou de rir só se for Porque a mulher tava rindo, e daí foi a própria Página da Aline, gente, que tá na Big Brother que postou o vídeo. Mas é mais fácil distorcer, sabe? É só botar a foto da mulher com a mão no rosto, assim, que ele vai parecer que ela tá chorando mesmo. E é isso, é exatamente isso que a Choquei faz. Distorce a realidade e também mente pra ganhar a visibilidade. Eu tô rimando, né, cara? Mas ela faz isso pra se manter relevante. E às vezes a gente nem espera que essas coisas não são reais. A gente vê e pensa, beleza, mano, por que que a Choquei iria tá mentindo sobre isso? É uma coisa meio que, pô, não faz sentido. O cara deve ter sido preso mesmo porque ele poderia ter sido preso. Mas é mentira e tá ali. E se a gente se limita e vive vir uma bolha assim, a gente acaba alienado completamente, acreditando em um monte de mentiras sem parar. Existe uma fama, por assim dizer, pessoal, que pessoas muito ricas pagam contas no Instagram, sabe, pra limpar a imagem delas. Tipo que algumas pessoas dizem que aconteceu com o Arthur Aguiar no último Big Brother, que ele só ganhou porque comprou um monte de páginas no Instagram, sabe, pra falarem bem dele. Isso acontece muito e a gente tem que se cuidar, cara. Como eu falei, mano, eu sigo a Choquei, sabe, porque ela é rápida e tudo mais. Mas será que adianta postar notícias rápidas se a gente não pode confiar se elas são verdadeiras ou não? E o pior de tudo é que a maioria das pessoas nem questiona. Elas só acreditam em tudo que vê. As pessoas mais novas reclamam do Facebook. Tem um monte de mentira lá, mano, que sei lá, os nossos pais os avós cara, caem muito em fake news. Mas será que seguir a Choquei, cara, e acreditar em tudo que eles postam sem questionar nada? Esse é o certo, então? Bom, deixem a opinião de vocês aí, porque a minha vocês já sabem, né? Se vocês quiserem, cara, dá like no canal e se inscreve no vídeo. Ou ao contrário, se inscreve no canal e dá like no vídeo. A gente tá com quase 2 milhões, mano, bora bater essa meta. É isso, até a próxima, hein? Choquei, okay, pelo amor de Deus, né? Tchau!